Olá! Dando continuidade à série do meu primeiro drone. Está aqui o F450 já com as hélices colocadas. Hoje é dia então de fazer o suposto primeiro voo. E eu disse, entre aspas, o primeiro voo. Porque para conseguir ter um vídeo que tivesse alguma qualidade tanto de imagem como de som tive que repetir o vídeo três vezes. Estava ver que tinha que ir para a quarta vez. As duas primeiras estava o som muito mal por causa do vento. Mal se percebeu que eu dizia e quando a pessoa estava a ouvir o, o vídeo, a ver e a ouvir, uh, aquilo ia um bocado nos ouvidos. E eu, como não gostei da experiência, apaguei o vídeo e voltei a tentar filmar. Voltou-me a acontecer o mesmo. Da terceira vez, queimei um esque. a tentar demonstrar uh, o que é que pode acontecer se uma pessoa acelerar de repente, queimei o Esk. Uh, é mau porque eu perdi mais um esque. é bom porque assim vocês viram o que é que pode acontecer. Hum, se acelerarem muito rápido e a deslocar do chão, sem experiência. Depois deparei-me com mais problemas. Para quem usa este tipo de drones, onde usam barómetros, magnetómetros e GPS, estão sujeito ao estado do tempo. Também com alguma inexperiência minha. Fui... não fui. O problema é que foi esse. Eu não fui ver o, o estado do tempo. Existe um site que eu depois deixo aqui no fundo, na descrição. Um site onde se pode ver como é que está o estado do tempo para poder andar com o drone. E sim, é preciso ver como é que está o tempo uh, para poder voar com o drone. Como eu fui muito cedo, de manhãzinha, para conseguir não apanhar vento, havia muita umidade no ar e o barómetro não estava a fazer a leitura correta. Isso acontece em todos. Quando está muita umidade, o barómetro não consegue ter uma leitura mais precisa. Depois deparei-me também com o problema do magnetómetro e do GPS. O magnetómetro, mais tarde, fui ao site e reparei que havia tempestades magnéticas. E isso é muito mau para a orientação do drone. Apesar que ele fez o, o, o RTL, correu tudo bem, mas podia ter corrido mal. Podia ouvir, a meio do caminho, como não sabia bem onde é que estava o norte, ter-se extraviado. Podia-se ter perdido. E como o GPS e como havia também alguma tempestade solar, o GPS também podia não querer funcionar lá muito bem. Por acaso correu bem essa parte. Mas mesmo assim, fica aqui o alerta. Quando alguém for andar com os drones, que tenha um barómetro magnetómetro e GPS, têm que consultar este site para ver se é um bom dia ou não, onde se pode arriscar mais ou não com a distância do drone. Ora, mas no fim correu tudo bem, uh, apesar de ter queimado um ESC e eu mostrei, deixei isto no vídeo para vocês verem como é que depois faz a calibragem dos ESCs e desde já, se gostarem do vídeo no final, demonstrem compartilhem com os vossos amigos para eles saberem este tipo de problemas e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer E não é nada melhor que vi para o primeiro voo, para um sítio amplo. Como veem, é um sítio amplo. Tenho ali um obstáculo ao fundo, uma árvore. Tenho ali um poste, mas não é de alta tensão. Foi feito para as cegonhas, Depois, atrás de mim, tenho mais uns postes com fios. Mas continuo a ter um longo, uma longa área onde eu posso levantar o drone pela primeira vez sem criar qualquer tipo de danos a terceiros que a ideia é divertirmos com o nosso hobby e não criar prejuízo nem para nós, nem para terceiros deixando-me para lá e começar a mostrar o funcionamento disto ligamos o rádio primeiro verificamos se está no modo correto ora, eu tenho no modo 5 porque é o TBS vou procurar o meu modo, que era o modo 1 o F450 cancelar até sair e assim já está o rádio no modo do F450 Ora, temos que fazer aquela ligação que é preciso, não é? Vamos deixar repousar um pouco o drone, a ver se consigo mostrar as luzes a pescar Demora sempre algum tempo o GPS a apanhar. Agora vou cantar uma pequena música, enquanto o GPS não fixa. Estava-me a lembrar daquela música. Tiveram sorte, o GPS foi rápido. Senão tinham que me ouvir a, a cantar. Pronto. Tanto o GPS fixo, que é o conselho que eu dou Nunca levantei o drone se o GPS não estiver fixo, porque se acontecer alguma coisa, depois o drone não, não vai regressar a casa. Ora, não se esqueçam de ter também o lipo-alarma ligado. para vamos armar o drone. O acelerador todo para baixo e para a direita. Armou. Damos-lhe um pequeno toque para cima para as hélices girarem não o suficiente para ele levantar voo e o que é que a gente vai fazer agora? vamos começar a tentar acelerar devagarinho até ele sair do chão estou eu a acelerar ele começa a tremer, a querer baldar-se devagarinho, voltamos a acelerar mais um bocadinho como viram ele saiu assim meio de lado por está alguma brisa E voltamos a fazer isto várias vezes até a gente se adaptar ao descolar e ao aterrar. Como vem, ele agora se melhora. Como vem agora, eu vou baixar outra vez. Vou voltar outra vez a subir. Fazer isto várias vezes para treinarmos a descolagem. vou tentar mostrar o que pode acontecer se eu acelerar tudo rápido como veem se eu estou a acelerar rápido as primeiras vezes que podemos captar o drone e eu como já estou habituado aos racings já estava aqui a usar o botão para desligar o drone as primeiras vezes pode-vos acontecer isto porque vocês não têm tanta sensibilidade e começam a acelerar e ele oi e depois uma pessoa desacelera ele cai e anda aqui aos trambolhões então, vamos fazer um levantamento a sério que é voltar a armar o drone ele armou e queimei um esque acabei de queimar um esque por isso podem ver Ei. Como veem, aquele esco já queimou. Por isso tenho que ter muito cuidado. E agora tenho que ir a casa a trocar um a correr. Ora, já fui fazer a troca do esco. queimou Como repararam, eu fiz a troca ao cortar os fios e soldá-los. Estanhei, meti manga retrátil e voltei a pôr no sítio. O fio. Cortei o, o fio do mais como estão ali a ver, cortei o fio do mais e hum, encaixei no sítio com o preto sempre para fora. Ora, e como eu meti um esco novo, temos de fazer aqui uma operação, mas ainda bem que aconteceu isso para vocês verem que agora preciso voltar a, a calibrar os escos. E como é que eu faço para calibrar os escos? O rádio já está ligado, acelero tudo ao máximo. Conecto o drone, à bateria, espera um bocadinho, volto a desconectar, volto a conectar a bateria, este faz um segundo pi mais tarde, desacelera-se tudo, ele faz ali uma musiquita, e agora só se tocarmos um bocadinho, os restos estão todos outra vez alinhados à mesma, à mesma configuração ao mesmo tempo de aceleração. Ora deixando aqui o drone ao pé da casca do, da nós, está ali a casca da nós aqui. estou à espera de apanhar sinal de apanhar GPS. Olha o GPS já está agora é voltarmos a armar. Ah, e mais, é o terceiro ESC que queimo, aqui no F450, e foi a fazer uma demonstração, por isso sabem que eu sou um bocado sensível. É o sistema do acelerar devagarinho, vocês depois de treinarem o levantar e baixar devagar, vamos levantar mais um pouco e ficar com ele lá em cima. Eu estou no modo 1, que é o Stabilizer, acertar um bocadinho, Depois dele está mais ou menos assim vem que ele subiu Ele está a descer porque eu estou em modo stabilizer Não há nada que lhe diga Para ele subir ou descer ou ficar naquela altura Depois vocês vão começar a treinar O para a frente E aceleram O para trás Não façam isto ao pé de vocês ganhem alguma distância entre o drone por causa do não estarem habituados para o lado esquerdo para o lado direito como hoje não está vento está mais estável o drone as outras vezes que eu filmei a tentar a filmar aqui para a série ele estava muito instável por causa do, do vento estava muito vento Pronto, depois de treinarem o para a frente, o para trás, o para o lado esquerdo, o para o lado direito, o rodar sobre ele próprio E não se esqueçam, a frente do drone é a parte vermelha Uma coisa é ele estar o branco para trás Vocês estão a ver o branco para trás Eu agora vou rodar o branco para a frente Agora vou fazer para o lado esquerdo e ele vai para o lado direito ó. E para o lado direito e para o lado esquerdo Por isso tem que ter algum cuidado com isso não o deixar subir muito, nos primeiros tempos porque senão começa a ser difícil controlá-lo o descer dele, vocês têm que fazer isto suave não podem, não podem simplesmente desacelerar tipo, se vocês fizerem isto, ele pode cair começa a entrar, começa a agitar muito e cai ora, voltamos a pousá lo pode ser um está bruto a cair as primeiras vezes vai ter que ser porque as primeiras vezes uma pessoa não está habituada ao drone agora vamos fazer testes ao drone continua em modo stabilizer tudo para cima armar o drone sempre com o GPS ligado vamos subir como vocês veem A de reparar que o acelerador a, mais ou menos a meio já está a subir agora então vamos experimentar em modo GPS. Vamos em número 2, está em modo GPS e vamos acelerar oh, está a meio e ele ainda nem sequer subiu em modo GPS. Quando levantamos em modo GPS é diferente, isto funciona em três partes a parte Abaixo dos 50, que é quando chega mais ou menos aos 25, que é quando ele começa a descer. Na zona entre os 75 e os 25, ele mantém a altura. E dos 75 para cima, ele acelera e sobe. Só eu dando ali mais, é ó, oh, fez assim um, um subiu. E ele vai estar sempre a subir, enquanto eu não puser nos 50, sempre aos 50. Ele fica ali quieto. Vou pôr mais baixo. Como bem, agora eu ando aqui a mexer e ele nem sobe nem desce. Se eu só quando desacelero quase tudo é que ele começa a descer. E até mesmo ou acelerar ou todo acelerado é diferente. Está em modo GPS. Acelerar tudo. Ele reage muito devagar. Agora vou experimentar em modo... Stabilizer que é em modo manual, acelera tudo. Como vê, ele em modo manual é muito mais agressivo e tem que se baixar devagarinho, às vezes demora mais tempo a descer do que a subir. Como vocês veem, ele fica assim toda a abanar porque eu estou a descer muito rápido. É Ora, por aqui o drone na casca que é o nosso ponto de referência, a casca ora, posso levantar em modo stabilizer e vou meter em modo GPS no ar como vem, ele deriva um bocado em GPS por causa das configurações ainda está com as configurações de origem e por isso ainda há ali um bocado mas se ele ficar assim, quer dizer que o vosso drone está a funcionar bem. Como bem eu nem sequer estou a tomar conta dos comandos e ele não sai muito ali daquela zona. Agora isto é tudo falta de configuração. E pelo que me está a baixar muito, aqui o VRA que a gente configurou no início, é para isso que serve, que é para controlar a altura do drone. Isto é o barómetro que não consegue encontrar por causa da umidade, que hoje está muito úmido. Também estou ver beira Rio, ali não dá para ver, mas eu tenho ali um rio. Se eu estiver assim, quer dizer que está bom. A configuração está mais ou menos funcional, não há nenhum erro de início. Agora eu vou fazer uma coisa, vou lançá-lo para longe. Eu vou carregar para a posição 3, ele vai ter que rodar e vir para mim, que é o RTL. Quer dizer, vem para casa. Ele está a rodar, não, sei, não se consegue ver porque está ali atrás das árvores. Ou à frente, neste caso, ele sozinho está a vir para casa e tem que vir a poisar aqui ao pé da nós. E vem ele, ele rodou, subiu um bocadinho, foi para os 15 metros e agora vai apoiar mais perto ali da nós, não quer dizer que vai ser na nós. Ele agora vai chegar aqui e voltar a rodar para o ponto de onde vinha. vem ele. Olha, vai aterrar em cima do computador, não vai. Ele vai desligar. Ele está a tentar endireitar o drone. Desligou. Como viram, ele arrancou aqui da nós e a ali. ali. E dizer que está a funcionar na mesma. Nas primeiras vezes que eu tentei gravar Houve duas vezes que ele caiu o mesmo em cima da nós e eu, olha, 5 estrelas. Mas como isto é para mostrar como é, ele caiu ali. Mas não há problema nenhum. Se ele ir aqui neste raio, se ele cair não, se ele aterrar aqui neste raio, a pousar neste raio está bom. Por acaso, tocar aqui a algum sítio, ele vai funcionar porque ele está sempre armado. Tenho que desarmar o drone e puxar para o zero. Se ele fez isto, esteve ali um bocado a derivar, mas em modo GPS, ficou bastante estável em modo stabilizer e quando colocámos o um RTL ele voltou para casa e foi para mais ou menos para a mesma zona quer dizer que está bem configurado venho aqui ver a, a bateria que tenho porque ele apitou lá ao fundo já tenho bateria para ir e vir por isso vou fazer, vou fazer outro teste agora é desligar o rádio que é para fazer o, o voltar para casa sem rádio o rádio é completamente desligado que é, vamos imaginar vou com para um sítio fica sem conexão, o que é que ele há de fazer? se tudo estiver bem configurado até agora, ele vai voltar para casa por isso é que eu também estou aqui numa zona larga porque se ele cair, não vai magoar ninguém, nem fazer qualquer estragos, a é terceiro. se por acaso, se vocês quiserem armar e não acontecer nada, não armar vocês desligam a bateria e botam a ligar é comum ele entrar em erro e depois, por exemplo, em alguma queda, como eu já tive quedas, ele guardou erros e depois não deixava armar o drone. Já apanhei GPS, vou armar o drone, fez aquela luzinha, as duas luzinhas a pescar que é marcar a casa e agora vou voar. Lá para baixo Agora Vou tirar uma, uma pilha Está em modo stabilizer Que ele está a subir devagarinho mas está Como viram ele está a rodar Está a vir para mim Esqueça que eu estou com o drone o drone, não, com o comando desligado, com a pilha na mão ele vai vir está por cima de mim está bastante longe da de nós deixa eu ver só de cera. se de descer ele posiciona-se Anda filho, anda, anda para o chão, sai daí de cima, anda para baixo. Como estão a ver já está aqui mais perto de nós, já está a encontrar o ponto de onde arrancou do GPS. Se já estivesse mais perto, anda para ali. Onde ali? Ai! Como veem, ele fica aqui perto sempre e, como veem, sem rádio. Já agora vou deixar aqui em cima o card onde eu mostro estas pilhas que são pilhas Lipo. Visto isto, funcionou razoável. Vocês encerrem os primeiros vídeos, funcionou melhor, estava mais estável. Não sei se é por causa de alguma de referência magnética, não fui ver o tempo. Se por acaso, quando vocês meterem modo GPS o drone começar a fazer retundas rotundas, cada vez andar mais, mais longe e cada vez mais longe, não façam o voltar para casa nem desliguem o rádio, assim vocês vão perder o drone. E ele quando começa a fazer rotundas, quer dizer que o GPS está mal configurado, trocando para o miúdo. A frente do, do drone já não é o norte por alguma razão, vocês ao configurarem o Norte, não lhe disseram que o Norte era para o sítio certo a mim já me aconteceu, até descobrir que era aqui o GPS que a apertar ele voltou a rodar e deixou de ter o Norte à frente da bússola que não estava a apontar para o sítio certo o Norte como isto está a funcionar agora eu quero brincar armar o drone em modo Stabilizer, que aconselho toda a gente a treinar bastante em modo Stabilizer Agora, vou brincar um bocadinho. Se conseguem ver, ele começou a apitar. Antes, está na hora de desligar o drone e seguir para os próximos vídeos. Ele desliga-se porque as células voltam outra vez a recuperar e, e ficam acima do valor que eu tenho ali. Neste Lipo Alarme, há certos Lipo -alarms. por exemplo, aquele que está no TBS. Este é mais antigo, apesar de serem muito idênticos. Este aqui, quando começa a apitar, já não se escala mais, tem que desligar mesmo, mas eu aconselhei aqueles, porque são mais modernos, por isso agora é desligar o drone, pôr o drone em modo de repouso, e já sabem. Desde já, ora compor aqui um bocadinho a crista. Quero agradecer para já por estarem a ver os meus vídeos. Espero que os meus vídeos tenham sido úteis e estejam a ajudar a muita gente com o F-450 e com a APM, ainda vai haver mais vídeos, ainda falta agora outras configurações em voo e também depois no programa e até já!